Olá, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja você muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui no meu canal no YouTube, professor Roberto Rodrigues, reflexo-terapeuta podal. E hoje a dica para você, a aula, é esclarecer o que é o PG, professor. O que é o PG? Explica para mim. O senhor sempre fala PG nas suas aulas, PG daqui, PG dali. O que, que é o PG, professor? PG é a sigla de protocolo geral. Protocolo geral, o que é o protocolo geral na reflexologia? Vamos lá, como o próprio nome diz, é geral. Protocolo geral, você vai fazer uma massagem generalizada no pé do seu cliente. Dentro da nossa metodologia SPO, simples, prática e objetiva, nós temos o PG e também temos o PE, que o PE é um outro protocolo, um protocolo específico que eu vou falar numa outra aula para vocês. Então o PG, o que é o PG? Então quando eu falar para você, aluno, aluna, aplique o PG no seu cliente. O que é isso? Você vai massagear ambos os pés, tanto o pé direito quanto o pé esquerdo, de forma geral e igual, sem ficar dando mais atenção no ponto. Ou dando mais atenção em outro ponto, você vai massagear o pé de forma geral. Você tem aí 20 minutos de massagem no pé direito e você tem aí 20 minutos de massagem de apalpamento no pé esquerdo. De que forma é que a massagem você já sabe, depois eu faço uma aula mais específica, mas você aperta, solta, aperta, solta, no local que tem uma dorzinha, você segura um pouquinho que essa dor vai aliviar. Segue para outro ponto, mas se doer é demais. Não pode doer demais, eu vou falar isso numa outra aula. Tem que doer um pouquinho, a dor, um pouquinho da dor já é o suficiente para dar o estímulo que eu quero que você dê no pé do seu cliente. É uma dorzinha tolerável, não pode doer demais a ponto do seu cliente reclamar que está doendo. O cliente reclamou que está doendo? Põe na sua cabecinha, eu apertei demais o pé do cliente. Ah, o cliente não pode reclamar de dor? O cliente não pode reclamar de dor. Ele sentiu uma fisgadinha, é uma coisa, aí você calibra a sua mão, mantendo doendo na tolerância do cliente. Agora o cliente ficar com o pé puxando, isso não pode, tá? Desculpa atrapalhar a sua aula de hoje, aula de hoje mas é que eu tenho um recado especial para fazer para você. Do dia 14 ao dia 17 de março,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 para dar um up, já dar uma revigorada no campo energético e começar a fluir as energias e começar a ter o alívio da dor que o seu cliente lhe trouxe. Ah, mas com o protocolo geral ainda não consigo todos os resultados possíveis. É lógico que não, né? lógico que não. Às vezes você vai perceber, às vezes você vai perceber que só no protocolo geral, seu cliente já melhora de 80% para cima. Ah, mas eu queria 100%, professor. Eu também quero 100% de melhora dos meus clientes. Então, o que fazer? Aí depois é a hora de entrar no protocolo específico, que eu vou fazer uma aula para vocês ainda do que é o protocolo específico. Mas aqui, agora, eu quero que vocês prestem atenção na questão do protocolo geral. É que a é massagem de A. Como eu falei para vocês, eu vou fazer uma aula depois, mostrando para você ponto a ponto, ponto a ponto, ponto a ponto, massageando o pé, massageando o pé, de cima a baixo, todos os pontos, ficando 20 minutos no pé direito, mais 20 minutos no pé esquerdo. Você vai distribuir esse tempo todo na área plantar, nas áreas lateral, né, lateral externa, a parte medial do pé também, tudo aqui e tudo aqui, ó, tudo aqui também, e também trabalhar a panturrilha do seu cliente, é muito importante. Então... Todo esse trajeto você vai levar 20 minutos em cada pé. Fazendo isso, no final seu cliente já vai estar tá super bem, super legal, quase com 100% de resultado positivo. Tá? E o restante desse resultado que você vai obter é quando você começar a trabalhar, fazer o protocolo específico. Começar a entender também que tem as dores emocionais que podem estar envolvidas, tá ok? Eu vou falar mais do protocolo específico numa outra aula, tá bom? O que eu quero é que você tenha bastante clareza, bastante entendimento do que é o PG. PG, PG protocolo geral.